Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de História do sétimo ano. A nossa aula de hoje é sobre a Revolução Francesa. A gente vai entender quais foram as causas que levaram essa Revolução, as consequências, o que foi a Assembleia Nacional Constituinte e a Conversão Nacional. A Revolução Francesa foi um movimento revolucionário que se estendeu de 1789 a 1799. Quem foi que estava é, à frente dessa revolução? As massas francesas insatisfeitas, lideradas pela burguesia. Então, a gente tem que entender um contexto histórico que é nessa época aqui da Revolução Francesa, tá? Nessa época, a França, ela tinha uma, estat uma estatificação social. Não havia mobilidade social. Então, se você nasceu é, burguês, ótimo você vai morrer burguês se você nasceu no clero você vai morrer no clero se você nasceu na nobreza vai morrer nobre agora se você nasceu na grande maioria que eram as grandes massas francesas que era uma população mais pobre então infelizmente você vai morrer nessa massa também e as massas francesas elas estavam insatisfeitas com isso porque elas viam que outras nações já havia mobilidade a, a mobilidade social pelas ideias do iluminismo. E elas queriam trazer as ideias do iluminismo para a França também. Então, novamente, o iluminismo ele vai ser uma das frentes aí na Revolução Francesa. É, o lema da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando, mais uma vez, os conceitos do iluminismo. E resultou na queda do absolutismo, que era aquilo que eu falei, né? É, é, tinha um rei, com todo o poder centralizado, acima de tudo, o rei comandava o clero, o clero e a nobreza comandavam toda a sociedade, certo? E a burguesia aí também comandava essa massa francesa. Então a gente vai, é, a Revolução Francesa, ela vai acabar com o absolutismo. Quais foram as causas principais? Olha, uma das causas foi a divisão social, porque como eu falei, a divisão social, ela era considerada injusta para o restante da população, então vai ser esse terceiro estado aqui, ó, esse restante da população, que era a massa francesa, ou seja, a maioria, que vai em, em busca da Revolução Francesa. Então um dos motivos é essa divisão social, que não era igualitária, você tinha o primeiro estado que era o clero, o segundo estado que era a nobreza, e o terceiro estado que era esse restante da população. Então defendia-se com absolutismo o privilégio para poucos, então foi mais um motivo. Aí tem a Guerra dos Sete Anos. Essa Guerra dos Sete Anos aqui, a França é, é, entrou em guerra contra a Inglaterra. E essa guerra durou sete anos e após esses, esses sete anos, a França perdeu da Inglaterra as duas saíram endividadas, mas entre você sair endividada e vitoriosa, e endividada e perdendo, é bem pior. Então, como a França ela, ela saiu perdendo, ela perdeu o apoio de muitas outras nações que, que estavam dando apoio ali no período da guerra. Então, ela perdeu esse apoio financeiro de outras nações, e ela ainda estava completamente endividada. Aliado a isso, teve a Revolução Americana, certo? Então, na Revolução Americana, a França também vai perder uma grande influência sobre, sobre as relações comerciais, porque agora a América, que é a nação é, que, eminente, a nação que está crescendo ali, e a França vai ser meio escanteada nas relações comerciais. Então, tudo isso vai é, levar a um forte endividamento do país. E o país, por estar muito endividado, vai aumentar a fome, vai haver atrasos técnicos, então. Não havia é, uma quantidade de fábricas e indústrias suficientes. A gente pode dizer que nessa época aqui, 80%, 85% da economia francesa estava ainda na, no artesanato. E os invernos eram muito rigorosos. E aliado a isso, como o país estava endividado, a França estava endividada, ela ainda vai aumentar os impostos dentro do país para tentar sair da dívida. As consequências disso. A difusão do iluminismo no terceiro estado. O terceiro estado, que era a massa, a grande maioria, vai começar a receber de fora a ideia do iluminismo. E vão começar a apoiar isso. Olha, o iluminismo pode fazer a gente crescer, a gente melhorar de vida. O sistema que a gente vive hoje na França não está certo. Tudo de acordo com o iluminismo. Então vai começar a haver ali uma discussão de ideias do que está certo, do que não está, sobre a luta pelos direitos, porque o iluminismo vai chegar no terceiro estado. Outra consequência, então, o iluminismo, eles defendiam a, a, as liberdades civis e o fim dos privilégios das, das classes. Outra consequência, a burguesia rompeu com o Estado-Geral e a Assembleia Constituinte. Então, por quê? Olha só, a burguesia, ela fazia parte do Terceiro Estado, mas ela era uma pequena minoria, minoria, do, uma, uma minoria do Terceiro Estado, porque a grande parte do Terceiro Estado era aquela população que vivia em condições miseráveis. Mas a burguesia também se encaixa nesse terceiro estado. Então a burguesia ela também ficou sabendo do Iluminismo, ela também compartilhava das ideias do Iluminismo. Então ela decide marcar é, uma, uma ela decide marcar uma audiência, digamos assim, com o rei e conversa assim com o rei sobre a possibilidade de implantar o Iluminismo na França. E o rei ele diz que vai convocar o Estado Geral e a Assembleia Constituinte e vão decidir sobre como vai implantar o iluminismo, quando, na verdade, o rei, o Estado-Geral e a Assembleia Constituinte são completamente contra o iluminismo. Então, quando vem para a burguesia a resposta de que nem o Estado-Geral, nem a Assembleia Constituinte são a favor do iluminismo, ela agora vai romper com essas organizações governamentais do país. E aí vai haver manifestações populares em Paris Essa burguesia aqui, insatisfeita, agora vai para Paris, que era o principal é, centro, tanto social quanto econômico, e vai haver diversas manifestações populares em busca de implantar o iluminismo aí na sociedade. Para piorar, esse mesmo grupo de burgueses que estavam fazendo as manifestações em Paris vão invadir a Bastilha. Essa Bastilha aqui ela é onde ficava todo o centro de armamento, certo? a gente vai ter aqui todas as armas do exército, tudo de mais tecnológico para a segurança do país, ficava nessas bastilhas, certo? Que eram usadas apenas pelos militares. Então, esse essa é burguesinha invade a bastilha e rouba as armas. E isso causa um enorme medo na, na nos governantes da, da França, porque eles ficam preocupados sobre o que, que a burguesia vai fazer com essas armas que elas roubaram. Então, isso vai criar um fervor revolucionário que vai se espalhar, porque agora a burguesia percebeu que com, com essas armas nas mãos, eles, possuí, eles podiam amedrontar o governo francês, certo? Então, vai, vai haver uma disseminação de vamos lutar pela revolução, vamos implantar o iluminismo depois que eles roubam as armas da Bastilha. Em 1791, houve uma nova Constituição, certo? Então, os burgueses conseguiram o que eles queriam? Podemos dizer que sim, porque eles criaram medo, certo, no, no governo francês. E o governo francês, olha, vamos fazer o seguinte, não usem essas armas para manifestações. Vamos marcar uma, uma assembleia e nessa assembleia vamos, vamos discutir sobre a nova constituição. Nessa, nessa nova constituição a, ocorreu o seguinte, a Assembleia Nacional Constituinte se transforma na Assembleia Legislativa. Qual a diferença? Essa Assembleia Nacional Constituinte era formada apenas pelo clero e pela nobreza, e agora ela se transforma numa Assembleia Legislativa. Agora a gente vai ter a participação da burguesia também nas decisões políticas. A França se transforma numa monarquia constitucional e o rei pede seus poderes. Então, quando a gente fala de uma Assembleia le Legislativa, a gente está dizendo que o clero ele comandava um poder, certo? O a burguesia comandava outro. E aí teve que haver uma divisão desses poderes para que houvesse realmente a liberdade e a igualdade ali dentro das assembleias. Então se antes o poder era centralizado na monarquia, na mão do rei, agora vai ser uma monarquia constitucional. Pode continuar existindo um rei, não tem problema não, então continua sendo uma monarquia. Mas ela agora é constitucional, então o poder do rei é limitado agora, certo? E vai haver uma divisão dos três poderes, em legislativo, judiciário e executivo. A questão do voto. A burguesia, nessa nova Constituição, ela votou por um voto universal, mas esse voto, ele não foi aceito. Então, para chegar no meio termo, eles decidiram fazer um voto censitário, que é aquele voto de acordo com a renda. Você tinha que ter uma determinada renda para você poder votar. Mas aconteceu o seguinte, em determinado momento, esse grupo de burgueses, que foram os revolucionários, eles se, decidir, eles se dividiram em quanto ao seu modo de pensar sobre a Revolução, certo? Então a gente tem os girondinos, que eram de direita, eles eram a favor da Revolução, mas eles eram a favor de uma Revolução seguindo a lei natural das coisas. Vam, ó, vamos decidir tudo nas Assembleias le Legislativas, certo? Vamos confiar na nova Constituição, tudo ali debaixo da lei até melhorar as coisas, até conseguir alcançar a Revolução. Enquanto que os jacobinos, que eram os de esquerda, eles queriam algo mais rápido. Vamos, vamos implantar a Revolução agora. Então eles eram a favor, a gente pode até é, igualar os jacobinos a uma ditadura militar, por exemplo. Eles eram a favor de que as coisas foram, fossem feitas na força, certo? Para que, que eles conseguissem chegar na Revolução Francesa. A Convenção Nacional. Então, instaurou-se instaurou a Primeira República Francesa. Certo? O rei Luís XVI teve uma reação antirevolucionária e foi julgado e acusado de traição. Então, agora, quando a gente fala que instaurou a primeira república francesa, quem estava no poder dessa primeira república foi os jacobinos. E os jacobinos, eles eram a favor de força. Então, vamos à força para conseguir a revolução que a gente quer. Então, quem for contra essa revolução vai ser executado, vai ser perseguido, vai ser morto. Então é isso que vai acontecer com o rei Luiz, certo? Porque ele demonstra nas suas atitudes uma reação antirevolucionária. E por conta disso, ele foi julgado na Assembleia Legislativa e foi acusado de traição. E mais tarde ele vai ser morto, guilhotinado. Então, com a execução do rei, os jacobinos tomam a liderança francesa dos girondinos, Certo? Aí entra, é, é, os jacobinos no poder, eles implementam as leis dos suspeitos. Gente, essa lei dos suspeitos, ela é conhecida na história como a lei do terror, certo? Porque as pessoas têm medo de parecer suspeitas de que são antirrevolução. Se elas parecerem ou, de alguma forma, reagirem de uma forma anti-revolucionária, elas vão ser simplesmente executadas, perseguidas e executadas. Então, assim, todo mundo que for contra a revolução vai ser perseguido e executado. Então, isso, isso que foi a lei dos suspeitos. E por causa dessa lei, 17 mil execuções ocorreram em 14 meses. E aí teve uma reação termodoriana. Então, essa reação termodoriana foi da união dos girondinos com o resto daquela da, massa da população francesa para conseguir tirar os jacobinos do poder. Porque já viram que com os jacobinos no poder haveria muita perseguição e muita morte. E aí entra a terceira fase que a gente pode chamar da Revolução Francesa, que foi o Diretório. Agora a gente tem uma nova Constituição de 1795 e ela visava reverter diversas medidas impostas pelos jacobinos. Então os girondinos mais a população conseguiram tirar os girondinos do poder. E quando elas entram no poder, a primeira coisa que os girondinos fazem é fazer uma nova Constituição para reverter todas as medidas feitas pelos jacobinos. Foi um período autoritário, certo? Então, teve a união dos girondinos, que era a alta burguesia, e do exército para que fossem seguidas as leis da nova Constituição. Teve uma alta inflação, um racionamento de alimentos e aí a população começa a ver que aquele diretório, que foi aquele governo que era para vir organizar as coisas, ele não está organizando tão bem. Eles tiraram os jacobinos, que eram terror. Ok, mas eles prometeram que iriam organizar a economia francesa, que iriam trazer a revolução. Quando, na verdade, no tempo, de, de, no tempo do diretório, a inflação estava altíssima e havia um racionamento de alimentos. Então, grande parte da população vai passar fome. Essas pessoas que passam fome é, e um pedaço da burguesia, que é contra o autoritarismo, Vai se unir a essa camada que está passando, essa grande parte da população que está passando fome devido ao racionamento de alimentos e unidos vão impor um governo militar. Então eles vêm num governo militar a solução para organizar, para tirar a dívida da a, a França das dívidas e a, elevar a sua economia, trazer re, realmente a revolução iluminista que eles estavam esperando. Então é isso, gente, é um ponto importante antes da gente finalizar a aula, quando eles falam que, quando eu, fa quando eu falei aqui, que o, eles estavam, a sociedade queria um governo militar, é bom a gente associar esse governo militar a mais tarde Napoleão Bonaparte, certo? Então, quando aqui no diretório termina eles pedindo um governo militar, eles vão conseguir, e quem vai ficar à frente desse governo militar vai ser Napoleão Bonaparte, que aí vai começar a era Napoleônica, tá bom?